E de andar um pouco mais Correr um tanto menos Cumprimentar este rapaz E ser mais sereno E ser mais sereno E ser mais sereno E ser mais sereno Só qualquer papo...